Hábitos sociais ruins são como engenhos explosivos, só esperando pela primeira faísca pegar e provocar um impacto nocivo, causando um destroço em sua vida. E por isso, você deve ter pelo menos a ciência do que pode estar fazendo de errado e que irá desencadear essa reação potencialmente perigosa no seu círculo social. Mas antes de iniciarmos, quero que ative a legenda do vídeo para que tenha uma experiência de leitura visual, essa aqui irá te ajudar a compreender melhor o conteúdo de hoje. E sem mais demoras, vamos direto ao que interessa. A primeira coisa que devo ressaltar a você é que exclua todas as variantes de sua persona que são tóxicas, de pensamentos rasos, sem atrativos, motivações e objetivos. Em outras palavras, é que você pegue todas as suas versões, que não são úteis ou que não estão cumprindo um propósito, e descarte, pois elas exercem um papel inútil que, muito provavelmente, te levará à estagnação e regressão de vida. Entende? Não está nada bem continuar mantendo essas personalidades que consomem a sua prosperidade com prazeres momentâneos, e te ilude com agrados que, no fim das contas, não passam de distrações que tomam seu tempo e energia vital. Por isso, use a sua diligência para manter consigo somente as suas melhores personalidades essas que de fato te levarão a grandes conquistas pois elas vão te forçar a evoluir elas sabem que o sucesso está fora da sua zona de conforto e pois bem a segunda coisa que devo ressaltar é que deixes de perder tempo nas mídias sociais com bobagens o celular meu amigo já se tornou uma extensão do nosso corpo como um órgão fora do organismo este que como qualquer outro, não está livre da ação de parasitas, que vão tentar infectá-lo. E cabe a você proteger o seu organismo da ação viral. Um problema pode desencadear o outro, e assim comprometer todo o sistema. Portanto, elimine pela raiz o que pode te adoecer, se comprometa a fazer uma varredura daquilo que está navegando, e que pode fazer com que a sua embarcação afunde. E a terceira e última coisa que precisa excluir, é a confiança que deposita nas pessoas que não as merece. Trate as pessoas que você não conhece a índole da forma mais imparcial possível. Sempre com pé atrás, pois você não sabe de qual é a dela. E até mesmo, aquelas que foram falhas contigo não são dignas de sua confiança, a menos que elas demonstrem estarem arrependidas. Entende? Você também não precisa levar essas situações no rompante. Apenas precisa ser sábio o suficiente para identificar em quais pessoas pode depositar a sua confiança. E bom, espero que esse vídeo possa ser útil em sua vida. Caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e deixe o like também, por favor. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.